Bom gente, estou na parte de cima do carro Mexendo nessa peça Max Clima Porque ela está muito suja E há a necessidade de eu fazer um trabalho de limpeza aqui Ok? Aqui está o aspirador de pó Aqui está a palha que vai aqui dentro depois que eu vou colocar Mas eu vou limpar tudo isso aqui porque está muito feio, ó Agora que eu fiz a limpeza Já coloquei a palha no seu lugar Tem uns lugares ali que eu vou ter que passar um pano úmido Para tirar o excesso de pó Mas a parte mais importante eu já fiz Agora é fechar, guardar o aspirador de pó Botar a tampa que está ali Que também precisa dar uma geral nela que está muito suja Mas eu faço isso logo e fazer o teste dele final Que com certeza vai estar bem Bom gente Enquanto Madalena brinca ali de enfermeira com as crianças Eu vou Colocar as luminárias Que São colocadas nesse lugar Tem até a marca dela ali vou Colocar as luminárias Tanto aqui de trás Quanto dali da frente Só que eu vou soldar Não vou só colocar e passar fita isolante. não vou soldar e depois colocar as tampas aqui também do ar forçado ok gente? mais uma etapa que eu quero terminar ainda hoje depois mexer lá no fundo onde vocês estão vendo lá esse aqui já está um soldado isolado o outro soldado mas ainda não está isolado agora vou isolar e colocar a luminária no lugar Bom, uma luminária já está funcionando. Vou virar aqui devagar para não... Olha lá. A lâmpada de LED também está funcionando. Agora, encaixá-la lá no devido lugar dela. Primeira luminária colocada. Testando. Vamos lá. Acendendo e apagando. Muito bem, vamos para a próxima agora. Bom pessoal, nosso maxi clima completamente limpo e já colocado no lugar e funcionando. Nossas luminárias todas revisadas, também colocadas, soldadas. os Nossos aeradores também, tanto da frente quanto lá do fundo. Todo o madeiramento do teto colocado, todo o revestimento lá em cima de isopor, de... Ótima qualidade. E vamos para frente agora mexer nos móveis.